E temos um longo caminho a percorrer, eu acho que as marcas tipo, ainda não interiorizaram, os departamentos de marketing ainda estão demasiado ligados ao old school, ao, ao madman, estás a ver, à publicidade tradicional e, e quer dizer, não há sequer comparação possível entre aquilo que é uma produção de publicidade, já nem estou a falar, dos, de, de, quer dizer, tenho que falar disso também, mas vamos lá ver, entre uma produção de um, de um filme com uma produtora, contratação de atores, tudo aquilo que implica, Uh, isto é um custo muitíssimo elevado e depois a parte de insertos de mídia que é pá, pornograficamente caro, uh, eu nem consigo. Um, é, um, é, um, é um buraco tão grande entre uma realidade e outra, quando os resultados, no fundo, neste momento são muito parecidos, é, é uma coisa que ainda me deixa espantada uh, não haver mais pistana aberta para esta realidade, que é o que é. Mas acho que é uma questão de tempo, eu acho que os apartamentos de marketing se ainda estão um bocadinho verdes, ou por outra, é o contrário, são maduros de baixo, se calhar, <risos> e por isso, uh, se calhar ainda não, ainda não entraram, pelo menos é a experiência que eu tenho tido. As, as marcas com que eu trabalho, felizmente, é só a prova do contrário, não é? Pelo menos mostram essa abertura e, e vontade de investir por aqui, mas é verdade que a televisão ainda é uma máquina que mexe com fundos e mundos e tudo mais. Não sei se não, não sei qual é que vai ser o caminho dela, mas, mas é verdade que os marketers nesta perspectiva pura e dura, ainda não se aperceberam que investirem num vídeo, não vou falar de mim agora, porque isto pronto, seria gabarulice, mas há, há, há exemplos que até com muito maior dimensão, mas investirem num vídeo de um ano que chega pá, a 2 milhões, 3 milhões, quer dizer, eu, nem sei, eu não tenho bem noção dos valores para estar a dizer um disparate, mas é o quê? É se calhar o triplo de, uma, de, uma, de um programa em prime time? O triplo, e um programa em prime time é o conteúdo, as pessoas depois fazem zapping nos intervalos. Aqui não, é tipo uma coisa integrada, em que ele está a dizer comprem, façam, aconteçam. É um valor incalculavelmente maior, na minha opinião, mas se calhar é uma realidade para que os marketeiros ainda não despertaram. Acho que é uma questão de tempo, tipo de 5 anos, 10 anos, e aí nem sequer vamos saber o que é que vai estar a dar e que voltas é que as redes vão dar, mas eu acho surreal, acho, acho surreal ainda não, tarmos mais, ainda não termos mais gente a, a pôr as suas fichas aqui. Há muito mais agora também, eu noto desde que eu estou a fazer isto basicamente enquanto profissão há um ano, portanto também não tenho assim propriamente uma margem enorme de comparação para tirar já grandes conclusões estatísticas mas desde que eu comecei até agora já vejo marcas muito mais interessadas e, muito, e acima de tudo isto é uma parte neofulcral e que eu te explico e desdobro sempre que, que vou a reuniões e vou eu em pessoa justamente para porque isso é importante para mim, na minha maneira de trabalhar, é que as pessoas têm que dar, os marketeiros têm que dar liberdade criativa, liberdade criativa e tem que ser eles a irem para o habitat das pessoas e nunca ao contrário. Ora, vão lá explicar isso às pessoas, porque não é fácil às vezes e e, e e muitos departamentos de marketing estão muito fechados à ideia de, mas uh, mas então vamos pôr uma mosquinha no canto do vídeo para mostrar o produto ou então no final vamos falar sobre o desconto de, opa, 120 euros ou toma um vale de produto, pá, eu acho que isso já não funciona, mas também se cá funciona e só sou eu que não gosto desse género, só sou eu enquanto consumidora que não gosto de levar com isso, não sei. Não, não sou a dona da verdade, é mesmo só a minha maneira de ver as coisas, acho que está ultrapassado.